E aí a conferência ela tem Isso. essa perspectiva, né? porque nós fomos desterritorializados, nós fomos etnocidados, né? é, tem, a gente tem uma, uma série de questões, veja só uma questão, André, a gente fala muito de memória, a gente fala muito de história, mas a memória e a história indígena é negada. Tem coisas muito simples, André, olha só, a gente na história, na historiografia, o que mais se manipula é a escravização indígena, por exemplo, que aconteceu todo o Brasil, Polônia, aconteceu durante todo o Brasil Império, né? E acontece até hoje. Né? A gente tem os processos de, de fiscalização, vai identificando indígenas em todos os cantos do, do desse território escravizado, que está sendo escravizado, né? É, tem diversos filmes que tratam desse tema da escravização né, nos dias atuais dos povos indígenas, e isto por exemplo, é negado a nós, André, é negado a nós, por exemplo, olha só que coisa, em 1890, tinha um levantamento aí de 1 milhão e 300 mil indígenas, no começo, em 1920, o Rondon, através do SPI, disse, olha, a gente tem uma, uma projeção de 1 milhão e 500 milhões de indígenas, e aí você tem um gap enorme, você tem um vazio enorme de participação de indígenas no censo, você, é, você coloca outras categorias, o pardo, o caboclo, né, e você então, em 1900, olha, 1980, a gente não aparece no censo, Andréa, a gente só vai aparecer em 1990, ou seja, nós temos quatro censos com a presença de indígenas, percebe? E aí, você tem né, é, esse processo que a gente chama de etnocídio, né, a gente é morto em vida, né, e, e, e que fragiliza todo o debate em relação aos povos indígenas, fragiliza o debate em relação ao território, é, abre margem para que o agronegócio, né, e o agronegócio acuse que não tem indígena, e sendo contraditório ele mesmo, o agronegócio, né, porque o, o número de, de pessoas detentoras dos territórios né, é um número mínimo, né, e, e isso também é, dá a permissão para que eles possam fazer todas as barbaridades